Salve galera, estamos aqui novamente com mais um vídeo de The Last of Us 2 galera O seguinte, a gente vai é, iniciar aqui então a gameplay agora A gente já fez o prólogo e tal no vídeo anterior e hoje a gente inicia a gameplay pessoal, beleza? Bom, vamos aqui então, vamos iniciar a história aqui com a Ellie Ai, de quatro anos depois Deixa eu ver o que que acontece aqui e aí? Bom dia. Desculpa, eu acabei dormindo demais. Pera aí que eu me visto rapidinho. Disseram que o bicho pegou depois que eu saí. Eu. Ela me beijou. A Dina tem dessas coisas. Não significou nada pra ela. Tava falando da briga com o chefe, mas espera. Você beijou a Dina? Ah... Achei que fosse… A gente terminou faz uma semana, e você dá em cima dela. Não. Ah, eu acho que ela só queria te deixar com ciúme. Eu não, eu nunca… Ah, caralho, que crimão! Tô zoando com a sua cara. Eu não ligo. Se veste. Ah, você é um saco. Hum. Mas é meio escroto você ter feito isso. Uh. Pega suas coisas, a gente tá atrasado. Bom, galera, vamos aqui iniciar então. Hum, é... Não tá ruim. pegar aqui. Beleza. Esse casaco. Mano, eu tô notando que parece que tem um atraso na fala e, e a reação do personagem, ah, velho. Claro. Eu não sei se isso é da minha placa de captura ou é do jogo mesmo, velho. Na verdade, eu tô até regravando por causa disso, tá ligado? Eu tinha visto o primeiro episódio. Mas acabou dando esse problema e eu acabei regravando porque eu pensei que seria alguma coisa no computador ou na placa. Deixa eu ver o que a gente tem que pegar aqui. Ah, a faca. O Joe tá de pé? Ah. Chegaram relatos de infectados ao norte. A Maria mandou ele e o Tommy fazendo reconhecimento. Que saco. Que É? Não deve ter dormido muito. É, menos que você, com certeza. Ah. Cala a boca. Eu já tava levantando. Uhum. Tava tudo assim. Tá massa, oh, Pegou ó. suas coisas? Aham. Uhum. Tá muito da hora. Pra vocês ver o detalhe. O de detalhe, cara. Tá muito foda, ó. Só pra avisar, a cidade toda tá falando de você. Ah. Por quê? Deixa eu ver se eu lembro de tudo. Você beijou a Dina. Ah, ela me beijou que fez o Seth te chamar de uma palavra não muito legal. Bele. Aí o Joe acertou ele. Foi um empurrão. Aí você ficou com raiva do joel Essa parte eu não entendi. Cara, foi uma noite estranha. Parece incrível. Ah, adorou. E aí, Jesse? E aí? Oi. E aí? A gente vai até o um bar agora. Mas, então, a gente tá de boa, né? Eu e você? Tá, claro. A Dina e eu terminamos. Eu sei, eu só não tá queria que deixar ele você tá achando... Ellie, tá de boa. Juro. Ele fala que não tá com ciúmes, mas... Valeu. Cara, parece muito que ele tá com ciúmes, tá ligado? Tipo, ele tá na defensiva, velho. <risos> Olha o dog! Olha o dog dela! Ah. E aí, meu velho? É, dá uma boa coxada! O vizinho dela. Aqui é a cidade, cara. Olha só! Olha Sim. o nível de realismo, é, cara. Aqui. Ficou muito forte. E aí, caro, Jesse? Aí. Cara, Vai que é Olha aqui hum. os caras zoçando um boi ali. Né? Massa! Aqui os caras fazendo PM. Na verdade, estão preparando a pele Vamos entrar no bar aqui, no Gibson Bryson. Quer tomar café da manhã? Não. Cadê a Maria? Lá no fundos. Vamos encontrar a Maria. Vamos lá, então. Licença. Ellie, Olha lá aí. Vem cá. Ah, o cara que ela... O Seth tem uma coisa pra te falar. Eu não quero ouvir nada daquele preconceituoso. Faz isso por mim. Vai. Oh, tá bom. Seth! Seth, vem cá. Oh, velho do caralho. Oi. Ah, olha, ontem à noite eu tinha bebido demais. Sei. Eu tô tentando me desculpar. Maria, me disse que você e a Dina vão sair. Eu... fiz uns sanduíches. Tá. São de carne. Obrigada, Sérgio. É, bom, eu... se cuida, tá? Aham. Uh -huh. Nem doeu, né? que é isso aí? Preconceito, ishas. Hum. O cheiro é bom. São todos seus. Certeza? Tá de boa. Te levo até a porta. Beleza. Oh, vamos ver. Tem uma cartinha ali do lado. Ali Eu vou pegar essa carta. Eu lembro porque... no outro vídeo que eu gravi, tinha ela já. O que tem aqui, Gerar. Achado não é roubado. Vamos lá, galera, vamos seguir em frente aqui. Vamos seguir ele. Quando você sair, eu quero que você reveze com o Tommy e o Joel. Eles estão de guarda atento demais. Onde eu encontro eles? Se for rumo ao posto, a noroeste, eles vão pra lá hoje mais tarde. Toma cuidado. Sabe como é? Tem muitos infectados avistados esses dias. Claro. Eu ia conferir oh, as trilhas do lá, viagem. Galera, massa, eu vou precisar cara. que alguém me substitua. Ele, ele vai correr. Ele vai correr, viu? dá pra ir atrás dele. Conhece as trilhas do riacho? Não muito. A Dina cansou de passar por lá. Eu vou mandar as duas. Ellie, a gente pode conversar? E aí? Olha, Diga. não sei o que tá rolando entre você e o Joe. Maria, o cara gosta muito de você. E eu sei que ele não ia querer... A gente tá bem. É? É. Tá. Tá. Então, desculpa. Fica bem. Valeu. Beleza. Aí, Dina! Tarefas! Só um minutinho! Faz o favor de levar sua namoradinha no estábulo? Meu Deus. Aí, Dina! Ele tá com ciúmes. Posso falar com você? Aí, galera! Tempo aqui! Fala sério! Ah, mas quanto tempo! Oi. Oi. Ah, me desculpa por ter saído correndo ontem à noite. Ah, tá. Tá tudo bem, eu entendo. Eu... Eu só me senti mal. Por quê? Porque... Fui eu que comecei aquilo. É que eu não devia ter te beijado na frente de todo mundo e... Ah, você tava bêbada, tá ligado? Mesmo assim, eu não quero que você pense eu que... Eu não tô pensando demais nisso nem nada. Sabe o que eu adoro em você? Você deixa eu terminar minhas frases. Tá legal. É melhor a gente ir andando. É. Ai! Que porra é essa? Eu nem tô brincando! Porque você é medrosa? Ai, medrosa! Eu odeio tanto esse moleque. Quer ferrar com ele? Pior que quero. Vocês é que pediram! É melhor correr, seus verdinhos. Puta merda! Se protege! Vai, vai! Ah, claro. ah. Ah. Peguei! <risos> A gente tá no páreo, otário! Eu vou te pegar, tampinha. Boa. Aí sim! Ah. Tô te bem. Ai! Frega! Que dele! <risos> Eu sei oh. onde você mora, Alex. <risos> oh. oh, Não foi dessa vez. Oh. Nossa. Oh. Nem seus pais gostam oh. de você. Ah, Sua. quer mais? <risos> é, corre mesmo. É melhor correr mesmo. Aí, Aê, vamos subir aqui, vamos subir aqui. Vamos pegar ele. Ah. Oh. Eu te vendo! Eles vão ganhar! Que dissimulados! <risos> Errou! <risos> Você é podre. Boa. Vamos subir pra cá, ó. Uh. Au! Oh, merda! Sujou minha camisa. <risos> <risos> Tem neve no seu cabelo. piolho, oh. satisfeito piolho! <risos> Sim! Ai! Não! peguei ah. Socorro! Oh, não. não vai ficar assim, hein? Cortou ela, os monstros! Ele! Beleza! Beleza, a gente tem trabalho pra fazer. Oh. Cara! Acho que eu tava pedindo, né? Vamos lá, uh -huh. então. Bora. O okay, que a gente tem aqui? <risos> Ei, o Jesse quer que a gente faça as Boa trilhas cara. do riacho. Ele vai render o Joel e o Tom. Ah, Foi legal ele ter escalado a gente. Você vai gostar da rota. Nós vamos lá, então. Vamos Bom fazer dia, as meninas do riacho. Bom dia. Oi, menina. Eu vou trazer. Obrigada. Vamos pegar os nossos bangarezinhos. Boa, e agora? Muito bem, menino Olha quem tá aqui. Valeu. Esse início aqui, cara, vai ser meio tipo... Vamos lá, um e tal. Não vamos ter uma ação, galera, beleza? Infelizmente é assim, cara. O começo a gente... Oi, Estrela. É. Um a partir do próximo episódio, a gente ah, olha quem assim, resolveu aparecer. é, é. Uma pra você. E outra pra você. Pode abrir! Calma, garotada. É isso. Sabem o que fazer. Façam suas rotas, marquem os registros, matem os infectados. Se toparem com alguma coisa que não dão conta, voltem. Fiquem ligadas. É isso. Podem ir. aqui agora a gente veio no alojamento aqui Vamos ver aqui o que, que vai rolar E aí. Oi. Tava sonhando com o quê? Eu tava falando? Você tava rangendo os dentes de novo. Onde você tava? Pega ah, suas tá coisas, vou te mostrar uma fala. coisa. se tá vindo. O quê? Só confia. Do jogo mesmo. Ou se é a minha placa, mano. Muito estranho, né? Vem! Por aqui. Bora lá então. Ah, que frio. Vamos lá. Você não quer mesmo fazer vai isso de dia? dia cima, ele vai Quando estiver mais quente? Não. Não dá pra esperar. E você não quer mesmo? Só me contar? É, você tem que ver. <risos> o que você tá fazendo andando por aqui sem ninguém? Tô inquieto. Você também? Parece que quanto mais pro sul a gente vai, mais bonito fica. Você quer continuar? Só seguir dirigindo até o México? Eu pensei nisso. Dava pra gente ver a cidade do meio. <risos> é, pode crer. Acho que não vai fazer jus às histórias dele. Aqui. É, não, acho que não. <risos> Você fez tudo isso no Sim. Sim. Agora vem. Se a gente continuar assim, vamos começar a viagem já cansados. Fica muito longe. Ah, é tudo bem com a Mel? Ela anda meio esquisita esses dias. Ela vai ficar bem. Para de ser esquisito, tá me assustando. Não tô sendo esquisito. Você vai terminar com a Mel? Que? Não. Vai sonhando. Uh, pra mim já deu. Valeu. Ai! Nem todo mundo é elegante, é feito você. Óbvio. Como é que é? Você vai ficar bem. É alto demais. Vem! Aí, olha pra mim Abby mais. Para de olhar pra baixo Vai, vai, vai oh, Ian, a gente tem que voltar por aqui? Veja como uma oportunidade pra encarar os seus medos Que tal eu meter meu pé na sua bunda? Abby, para de ah, flertar é, hein? Tô louco É aqui? A gente chegou. Puta merda. É uma cidade, porra. É. Contou pra mais alguém? Queria que você visse antes. Vi uma patrulha armada indo da cidade pra um posto, logo ali. Tem mais uns postos entre os dois. Tem eletricidade, armas... e gente pra caramba. A gente dá um jeito. Tá bom? Se ele estiver mesmo lá, como a gente chega nele? A gente encurrala alguém da patrulha, confirma que ele está lá e, sei lá, Dá um jeito de atrair ele pra fora. Ah, tá beleza. Com certeza vão querer contar tudo pra gente. É só a gente forçar. Sério mesmo? Tá, e o que você quer fazer? Aí, o que deu em você? A Mel tá grávida. Ah. Tá bom. Mas não é só isso. Você quer meus parabéns? Quando o pessoal vir isso aqui, eles vão querer voltar. A gente convence eles, né? Eu sabia que não dava para contar com você. Abby, eu quero o mesmo que você. Mas não a qualquer custo. Aí. Não. Te vejo no alojamento. Gameplay por aqui, beleza? Bom, isso aqui foi o início de The Last of Us 2. A gente não vai seguir mais pra Eu frente. Mudou, Pô, é mais Eu mais vou mesmo. fazer tudo sozinha. Eles contaram a história depois, do que aconteceu, quatro anos depois e tal, com a Ellie. E agora, o que que, que tá vendo aqui? Que eles avistaram um local uhum. é, onde tem mais pessoas e tal. E, tipo, como é uma zona de sobrevivência, eles têm medo, cara. Então, é... É natural isso, esse medo dele querer mostrar pra ela e tal Eles querem convencer o pessoal a não ir lá Mas enfim O próximo capítulo a gente continua a gameplay acredito que vai ser com menos cutscene, é, Porque agora teve muita cutscene. então só foi mais contando a história do que propriamente jogando né pessoal Mas galera, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal Dá aquele like pra ajudar a gente aí porque é muito importante E comenta aqui embaixo o que você vai achar, tá achando da série Inicialmente, tá ligado? Como vocês podem ver gráfico, é, jogabilidade, essa questão aí que eu falei do áudio Se pra vocês acontece isso também, comenta aí embaixo pra gente interagir Galera, se quiser me seguir lá no Instagram que tá passando aqui embaixo, beleza? E se quiser trocar uma ideia comigo, só me chamar lá que eu respondo e tal O Instagram é sempre a fonte principal pra gente conversar e interagir, galera é, Lá eu sempre tô conectado, então se quiser falar alguma coisa, manda lá, beleza? e também me segue na, na página do canal, galera, games dn família e eu vou indo nessa, então valeu, falou, fui